Isto, meus amigos, é Curitiba, a cidade sorriso na expressão feliz de Ernestão. Curitiba atravessa um processo de expansão como poucas cidades brasileiras. Com cerca de 700 mil habitantes, a capital Paranaense procura de